Olá, eu sou a Maria do blog Maria e hoje vou-vos fazer um unboxing da GearBase, unboxing de dois produtos. O primeiro é uma escova elétrica e o segundo é uma luz de presença com um speaker, com coluna, por isso se vocês estiverem interessados é só continuar a assistir e espero gostem. Por exemplo, dei umas escovas elétricas aos meus pais e fiquei com vontade de comprar também a minha mas a Gearbest deu uma oportunidade de experimentar uma por isso fiquei super contente estas escova-dentes eu ainda não experimentei por isso vou experimentar com vocês em primeira mão Por isso... vamos lá! Esta escova-dentes é da marca Alphawise e é o modelo T-2056, aqui diz que é uma Sonic Power toothbrush rechargeable, ou seja, vocês podem recarregar, tem bateria, vocês podem ligar a tomada e recarregar, já está provado que este tipo de escovas melhoram imenso, a forma de vocês limparem os vossos dentes limpa muito mais uh, do que uma escova normal, por isso estou ansiosa para ver os resultados desta escova de dentes. Esta caixa veio com a escova de dentes, claro, quatro cabeças de escova para vocês trocarem e a base para vocês recarregarem a vossa escova. Também veio com o manual de instruções. É quase um folha a quatro, com algumas dicas de como vocês podem usar esta escova de dentes. E uma coisa que eu gostei muito do que vi aqui no manual, a bateria dura 24 horas. Segundo o manual de escova, vocês devem uh, limpar os vossos dentes durante 2 minutos. Por isso, a quantidade de vezes vocês vão conseguir limpar os vossos dentes com 24 horas de bateria é é imensa, por isso eu quero mesmo ver se esta bateria funciona mesmo bem ou não. Por falar em 2 minutos, isto tem um temporizador, o que eu acho que é incrível, porque muito sinceramente ninguém está a calcular o tempo que leva a limpar os dentes, por isso é muito provável que uma pessoa limpe muito menos que 2 minutos. E o que disseram aqui, que eu achei absolutamente incrível, é que eles têm... Um, etapas, ou seja, quando acabam os primeiros 30 segundos a escova de dentes para para vocês saberem que tem que passar para a próxima fase e o que é que isso significa a próxima fase. Segundo o manual vocês têm que dividir os vossos dentes em 4 partes, por isso vamos imaginar que na parte de cima, na parte direita, 30 segundos só para este lado, depois 30 segundos para este lado, 30 segundos para este lado e 30 segundos para este lado. Para além disso é super fácil de colocar a escudinha a cabeça da escovinha é só mesmo fazer isto. A escova de dentes tem só dois botões, tem o botão ON, OFF que é só um botão para os dois estados e depois tem um botão que é o botão dos modos e esta escova de dentes diz que tem quatro modos diferentes tem um botão que é o clean, que é o normal depois tem o modo soft que é para pessoas que têm os dentes mais sensíveis é um bocadinho mais suave para os vossos dentes e para as vossas gengivas que é ótimo depois tem o modo whiten que é quando vocês usam uh, pastas de dentes branqueadoras ou algum produto de branqueamento de dentes. E depois tem o um modo de massagem, que é o um modo de massajar as vossas gengivas se vocês tiverem gengivas um bocadinho mais sensíveis que o normal. Por isso sim, acho que já foi tudo dito e uh, estou pronta para experimentá-la. Eu vou comentar durante vários dias e vamos ver se, se sinto alguma diferença ou não uh, na limpeza dos meus dentes, por isso estou muito ansiosa e espero que vocês também. A segunda manual tem que virar um... um bocadinho a escova. <risos> e colocar um bocadinho de pasta de dentes e vamos ver se isto tem temporizador ou oh, não vamos lá ok <risos> ah, faz sentido eu é que sou estúpida ah, okay. vamos para outra vez a pasta de dentes e tentar ligar-o com ele já na boca Ok, não vai Ok, foi uma experiência boa até, uh, acho que é um bocadinho Forte, mais que ainda estou a tremer, estou vendo a tremer. Uh, eu acho que os meus dedos não estão nada habituados a este tipo de força. Foi um bocado. Ah, foi um bocado um exagero de pressão, se calhar. Ah! só parecem mais fracos Não é possível, mas por acaso. O que é que eu achei? Uh, gostei. Claramente que eu com a escova normal não estava a conseguir este tipo de intensidade e limpeza dos meus dentes, por isso estou Tô... aberta a experimentar algumas coisas, por isso vamos ver o que é que vai acontecer nos próximos dias. Ok, já passou uma semana desde que eu comecei a usar a minhas escova de dentes e eu noto diferenças, não sei se vocês notam diferenças, mas eu noto diferenças na limpeza dos meus dentes, acho que eles estão muito mais saudáveis e acho que eles estão um bocadinho mais brancos, quis só experimentar o mal normal, pelo menos por agora e... Quero só dizer que eu não usei todos os dias, três vezes por dia, porque eu não a quis levar para o escritório, para o trabalho. De certeza que se eu usasse todos os dias, três vezes por dia, ia-se notar mais a uh, diferença, mas eu acho que vocês conseguem ver por aí, pelo menos que eu estou a ver aqui no ecrã. Estão bastante mais brancos e eu estou muito contente com isso, porque eu não usei o modo branqueamento ainda, não usei nenhum produto de branqueamento também uh, extra, por isso estou muito contente. Acho que está a resultar e estou a gostar muito. E a bateria ainda não acabou. A parte que eu gosto mais é o facto de haver temporizador e fazer aquelas pausas entre uns 30 segundos e assim eu consigo ter uma percepção de quando devo, quando devo limpar o quê. E... É, estou a gostar bastante e era é isso que eu vos queria ver. <risos> ok, vamos passar para outro produto. este também é da Alphawise da mesma marca das escova de dentes. A caixa ele é dimable, ou seja, vocês podem reduzir a intensidade da luz, por isso é fixe. Tem um touch sensor, ou seja, pelo que eu vi não há botões nenhum e tem só sensores, o que também é bastante interessante. Tem living colors RGB, ou seja, fazem uma espécie de arco-íris com todas as cores se vocês estiverem nesse modo e vocês podem escolher a luz que vocês querem. A ficar, se quiserem iluminar o vosso quarto com a cor azul, podem, se quiserem iluminar o vosso quarto com a cor com a rosa também, e tem um speaker uh, de Bluetooth, por isso eu também queria testar muito isso e quero ver quanto tempo demora um, a ligar, porque eu ainda não testei vou testar com vocês, e é isso, vamos, vamos ver o que é que está aqui na caixa. Dentro desta caixa também temos um pequeno manual e este manual é muito muito mais pequenino que o outro. Dentro desta caixinha pequenina encontramos a tomada e dentro da caixinha encontramos a nossa lâmpada. Por isso vamos desligar e vamos ver o que é que acontece. Oh, um, please connect. Ouviram isto? Please connect. Ah, fixe, gosto da mudança de cor, acho que está mesmo giro. Vamos então experimentar usar o Bluetooth. Acabei de colocar aqui o, o Bluetooth e já temos aqui o WL-T2B, por isso vou carregar e ver quanto tempo demora a, a conectar. Connecting is ok. It's ok. Ok, e agora vou tentar colocar um vídeo. A está assim ao mínimo metade. Eu sempre posto no movimento, andar, saltar, um rama na cara, um, de costas, por isso se vocês não conseguirem no primeiro truque. Ok, está fixe. Disconnected e eu sei mesmo tapiar isso e como vocês já estão a perceber que ele é um efeito incríveis para tirar fotos por isso eu acho que vou aproveitar e vou tirar algumas fotos com ela mas vocês estão a ver a quantidade de luzes que eu consigo criar para fotos por isso estou ansiosa para experimentar por isso eu vou tentar tirar uma foto com essa luz de presença no modo de cores porque vocês estão a ver que fica um ambiente super engraçado e se vocês quiserem ver a foto final é só continuar a ver e Vou aproveitar que já estava aqui numa parede branca para fazer esta foto e eu acho que vou escolher uma cor e vou começar por fazer algumas experiências e ainda não sei muito bem como é que vou fazer, mas uh, vamos experimentar. Eu neste momento estou assim com a câmera à minha frente e com duas luzes aqui de lado e vou utilizar a minha lente 1855 para fazer este vídeo porque sou muito, muito próxima na parede por isso é a lente que dá melhor para este efeito e estou mesmo nos 18 mm neste momento. Por isso, o que eu vou fazer é colocar no modo RGB e vou escolher uma cor para começar um, e vamos ver o que é que acontece. se de fotos. Acho que ficaram engraçadas. Pelo menos eu gostei muito. Digam nos comentários se vocês gostaram também. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, deste unboxing com mais dias e com uma sessão fotográfica. Uh, é tudo misturado aqui no canal. Não se esqueçam de fazer like, subscrever e comentar. para falar um bocadinho com vocês e vemo-nos no próximo vídeo.